E aí galera, beleza de nada tá com vocês, com mais um vídeo estamos aqui O negócio é o seguinte, eu vou assistir um vídeo aqui com vocês, a tela tá menor Eu não conheço o canal, é, tem um canal que eu gosto que eles fazem essas comparações Só que ainda ele não fez, o do Watch Dogs Legion, que é o novo jogo da, da Ubisoft Eu Rockstar, de mundo aberto E por que dessa comparação é um jogo de mundo aberto Ali quando lançou o primeiro Muitos queriam colocar os dois ali, GTA, qual era o melhor e tal. Eu, na minha opinião, acho que GTA é incomparável. Se você quiser comparar qual o melhor, é melhor você comparar entre o GTA, se é o Sandra, se é o GTA V. E o Watch Dogs tá muito longe de superar um GTA, quem sabe no futuro. E tá para nascer um jogo melhor do que essa franquia maravilhosa, nesse estilo né, de mundo aberto. E é o seguinte, vamos ver como é que tá essa comparação entre os dois, né? O Legend e... Acho que é Legend o nome do jogo. Eu nem, nem, nem joguei, nem vi vídeo. Vou ver o primeiro vídeo agora. Com um GTA, né? Deve ser algumas coisas de detalhes, tiros, barulho, não sei. Vamos assistir aqui. E aí a gente vai comentando. Primeiro tá aí, ó. GTA, né? Lembrando que o vídeo original tá na descrição. Se acaso você quiser acompanhar. Ó. Caramba, é um carro elétrico. Se não me engano, esse Watch Dogs aí é em Londres, né? E você não tem personagem. Deve ser a jogabilidade do veículo. Você não tem personagem fixo, parece. Eu joguei um, eu joguei o 2. É... joguei depois, muito depois do lançamento. Na verdade, quando saiu o Watch Dogs 1, um, que vê aquele hype todo, todo mundo querendo falar que era, querendo comparar com GTA e tal, acho que até surfaram na onda do GTA pra o jogo ter popularidade. Deixa eu baixar um pouquinho o som, que tá um pouco alto aqui. Ó, polícia, hein? Polícia no jogo. E... eu lembro que eu comprei o jogo, joguei no início, joguei pouco, muito, pouco, quase nada. E aí eu deixei estacionar, deixei o jogo lá jogar o GTA eu joguei muito e depois de um tempo eu peguei para platinar o, o Watch Dogs eu peguei ele para platinar peguei para jogar para platinar e platinei já tinha feito isso no GTA a ah, motoca e Platinei o GTA Platinar Watch Dogs 1 e o 2 e esse daí eu não sei não cara eu acho que eu vou pegar ele para jogar Oh, eu... Batendo aí nas pessoas, vou pegar ele pra jogar. Sei lá, em. os que ele entra em promoção. Aí. Promoção de 60 reais aí que sempre tem. Caramba, o NPC socou o Michael. Nossa, o estilo do boneco é bem estranho, né? No, no... Olha! Nossa, mano, que isso? Foi o policial que fez assim? Foi policial, velho. Ó, o policial... e O policial defende, mano. Lá, lá, ó. Só aqui, ó. Guarda alta. O... Eita Engraçado que a polícia não puxa a arma, né, mano Uma dessa eu já tá sal Aqui Tacava o 3 oitão e chumbava o o, o ó, Quedas Polisão e quedas Mas ali, mano Aquele watchdog ali é Mano, tipo assim Ó Pulando na água ela até que fez uma comparaçãozinha legal até que ficou bacaninha a água do Legend lembrando que esse é o jogo, novo jogo da Ubisoft né ali parece que vai ter para nova geração PlayStation 5 e Xbox Series e o GTA né 2013 e 2015 lançou pra, pra nova geração? Ou foi 2015, 2014? Não lembro. E rapidamente lançou pra nova geração. É um jogo aí de anos, né, mano? Ó, oh, Londres. Porque Londres chove muito, mano. Sei, cara. O clima ali é meio estranho. Provavelmente eles vão refletir isso no jogo, né? Já o GTA faz referência a Los Angeles. Ó... Oh. Pelo no carro. Provavelmente ele vai fazer a mesma coisa no, no Legend. Caramba. O cara desce do carro no GTA e sai acelerado. Ih, caramba, é o Renegade ali? Carro é meio futurista, né? Parece. Olha ah lá, o povo sai do carro. Você sobe no carro, o povo sai. O GTA, o cara sai acelerado. Tá roubando uma moto. Tirou o cara da moto. Pá. GTAzinho. Humilde. E aí... O Legião não joga no chão, não. Botou o ali, ó. Botou o capacete? Roubando um veículo. Pega a pessoa por aqui, ó segura aqui e joga detalhe detalhe vamos ver no Legião o oh, Land Rover os carros são originais é Land Rover você não é as marcas dos porque a cidade eles usam a cidade né eles usam o nome da cidade né batida Cavalinho de pau Vem de pau vai nesse jogo Oh. Caraca, aquele carro ali, mano Tipo assim que é, porque se joguei, mano Eu Tô vendo uns ônibus, bagulho, meio futurista ali Não sei que, que, que é Freada brusca com a moto Ih, rapaz Ih, rapaz Ué Não tem freada não com a moto? Vamos ver o que ele vai fazer agora Quanto que falta do vídeo aqui? Um pouquinho, corrida, corrida do boneco. Carro inglês, né? Mas aí, galera, comenta aí. Você que já comprou o jogo, as marcas são. Eles usaram as marcas reais dos carros? Por isso que eu vi um monte de rover ali, velho. Mano, tem um cara que Ó, se patinar muito no GTA, se o não for blindado, ele estoura. Pura, não estoura não. lá <risos> ali no Hot Dogs você patinar o, pss, o no pneu como se eu estivesse furando. Já no GTA estoura, né? olha esses carros, mano. Opa, tô falando ali carro, olha, é, é parecido, né? Vamos ver. Coloca uma mão. Patinada de moto. Por o pneu. Vamos ver agora no... Outras drogas. Ah. É, é, só precisa dar um... Ih, mas continua o pneu. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o vídeo original na descrição. Você compartilha. Quer ver no canal? Até o próximo e fui.